Nem sei se ainda existem hoje em dia. Provavelmente já não existem na pureza do que aquele senhor. Isto foi em